E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito dos números naturais e suas ordens. Ou seja, nós vamos ver que os números naturais eles são divididos em classes e em ordens. E, para isso, vamos pensar nesses alunos aqui, onde a professora deles pediu para formar números com estas cartas aqui, que representam algarismos. Mas o que é um algarismo? Bem, os números que nós utilizamos pertencem a um sistema de numeração que é chamado de numeração decimal, que nada mais é do que um agrupamento de 10 em 10 unidades, ou seja, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu consigo formar qualquer número que nós estamos acostumados. Por isso, que é um sistema de numeração decimal, ou seja, eu tenho 10 algarismos que podem formar qualquer outros números. E esses 10 números eles são utilizados para contar as unidades, as dezenas, e as centenas. E aí, nós temos a nossa primeira classe, sendo que aqui é a primeira ordem, ou seja, as unidades são a primeira ordem, isso porque as unidades vêm primeiro, depois nós temos a segunda ordem e aqui a terceira ordem. Ou seja, com esses 10 algarismos aqui, nós conseguimos formar qualquer número que podem ser organizados em unidades dezenas e centenas. E, claro, é importante destacar também que, no sistema de numeração decimal, cada algarismo ele representa uma ordem, sempre começando da direita para a esquerda. E, a cada três ordens, nós temos uma classe. Então, aqui nós teríamos a quarta ordem, aqui a quinta ordem, e aqui a sexta ordem. E claro, nós temos mais ordens lá para frente, né? mas nós só vamos olhar até a quarta ordem nessa aula. E aqui começa a se repetir de novo: ou seja, as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Só que aqui é a ordem de milhar, ou seja, vai ser unidade de milhar dezena de milhar e centena de milhar. E, depois, começa a se repetir de novo entre unidade, dezena e centena, só que em uma terceira classe. Mas não vamos entrar muito em detalhes nessas outras ordens. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!